E aí gente, sejam todos muito bem-vindos É o Bigodão na área E cara, hoje, hoje o que, é que nós vamos fazer? Vamos ver se vocês aí atrás adivinham o que, é que a gente vai fazer hoje Então, a gente vai abrir muitos baús hoje aqui tem uns baús muito legal, mas é a primeira vez que eu ganhei um baú gigante e eu vim aqui abrir junto com vocês, também vou abrir o baú do Khan e aqueles baldinhos de graça, né? aqueles lá que vem toda a vida, sabe? Quando a gente joga veio uma promoçãozinha na minha loja deixa eu falar pra vocês, Deu uma promoção na minha loja eu tô doido pra comprar mas não, vou me aguentar, deu, chega. E é má demais também, faz mal pra saúde. <risos> Entendeu, galera? Não, é sério. O cara mal percebe, o cara já vai ver tá gastando muito com Clash, né? Então o cara tem que sempre. Opa, segura aí, calma! E mas a ideia do vídeo de hoje é a seguinte: com as cartas que vierem no baú do clã, eu vou formar um deck e vou jogar ali no desafio clássico. Que vai ser para fazer um vídeo meio troll, assim, né? Porque a gente não sabe como que vai sair o deck. Mas vamos ver agora no vídeo. Espalhando alegria com muita felicidade. Vamos então aqui pro Clash. Vamos abrir os baús. Vamos começar com os baús pequenos, cara. Que eu tô sentindo que hoje vai vir uma lendária, mano. Por que que eu tô sentindo que hoje vai vir uma lendária? Porque eu sempre sinto que vai vir uma lendária. Eu sempre tenho muita esperança. Uma dica pra você em casa. Uma dica pra sua vida. Sempre tenha esperança. Beleza? Bauzinho grátis, então, esse baú tá maravilhoso, 79 de ouro. Três mosquiteiras, uma cartinha e morcegos. Cara, vem bastante três mosquiteiras pra mim. Não sei porquê, mas vem bastante, ó. Bauzinho de prata, 58. Uma mosquiteira, gosto muito da mosquiteira. Gigante real, legal, bacana, show, né? Não é mesmo? 55 de ouro. Deixa eu ver mais aqui. Cabana de goblins, legal. Gigante real, show Gigante real tá querendo vir em quantidades Grandes, não é mesmo? 52 de ouro Nesse outro baúzinho de prata Mais um corredor aí E o gigante real novamente, né Não quero jogar com o gigante real, não entendemos? Por enquanto não não, mas não sei, né, vamos ver Talvez a gente faça um deck aí com o gigante real O padrão, já que vem tanta carta assim, né 456 de ouro Muito bom, duas gemas Espírito de gelo, 8. Nossa, só falta seis agora pra... Botar pro nível 7, bacana. Morceguitos. E o um bombardeiro, meu irmão. Ale e 6. ó legal. Eu vou conseguir agora botar o meu golem de gelo pro nível 4. Bacana. Não usei o golem de gelo ainda, cara. Foi uma carta que eu ganhei. E eu quero usar, mas eu ainda não sei um deck legal. Se você tem uma dica aí de um deck legal que tenha golem de gelo, me passa aí nos comentários, beleza? Ah, galera, nós vamos abrir agora esse baú aqui de. Eu ia falar baú de madeira, mas é porque realmente é um baú de madeira. Mas o nome dele é baú gigante, né? Todo mundo sabe disso. <risos> mas eu vou abrir ele aqui. Mas antes disso, já desce aqui embaixo. Deixa o seu like que é muito importante. Deixa o seu like aqui embaixo do vídeo, cara. Já vai, deixa ali, cara. E se inscreve no canal que é muito importante, tá bom? Vamos abrir aqui esse baú gigante. É agora que vai vir uma lendária, mano. É agora vamos torcer, galera. Ó, vamos abrir o meu primeiro baú gigante, né? 670 de ouro, bacana, lápide, vixi, bruxa, muito bom, bruxa, uma carta muito boa, uma carta épica, legal, vou conseguir botar ela pro nível 3 aí, né, ixi, servos e não vai vir uma lendária, mas nós temos ainda o baú do clã, calma, temos ainda o baú do clã, servinhos, beleza, 178 servos, bacana, cara muito bom, e Valkyria, oh yes, queria muito botar minha Valkyria no nível 6 pra acompanhar minha mosqueteira aí E agora eu consegui aí botar minha Valkyria no nível 6, vou conseguir né, é isso aí, 36, bacana né Não foi um baú gigante, rachado de cartas boas, mas veio a bruxa aí, a Valkyria então tá valendo, já fiquei feliz E agora vamos abrir o baú do clã como de costume, né, 1620 de ouro, é muito ouro, cara O do clã sempre é muito ouro, gigante real, legal, bombardeiro Deixa eu ver aqui, os bárbaros de elite, muito bom, eu gosto de bárbaros de elite Horda de servos, torre inferno, 12 torre inferno, 3 mosqueteiras. Vixe, não vai vir lendária, não vai vir lendária Esqueleto gigante, mano, esqueleto gigante mas tudo bem Mas tudo bem, cara A gente vai fazer o seguinte, então A gente vai montar um deck com essas cartas Vou chamar um desafio clássico O negócio é pra ser meio troll mesmo É pra ser levado muito a sério E vamos jogar, vamos ver o que, que, vai, dar. Eu acho que vai dar Eu acho que vai dar um deck legal até Cara, olha isso Olha esse deck com custo médio de 5,3, né? 5,3, ele é formado pelo Esqueletão, Ordem de Servos, Torre Inferno, Gigante Real, Bárbaros de Elite, Bombardeiro, 3 Mosqueteiros e eu acrescentei o Zap porque, enfim, veio 7 cartas, né? 7 cartas que dá pra jogar. E, cara, mano, isso aqui tá muito doideira. <risos> bárbaros de Elite, Mosqueteiro, Gigante Real, Esqueletão, Gigante, Ordem de Servos, Meu Deus, mano, será que tem como jogar com isso aqui? Será que tem como ganhar alguma partida com isso aqui? O deck tá super forte Mas todas as cartas que tu vai ter que jogar em campo São cartas de custo alto, mano Meu Deus do céu 5.3 Mas enfim, nós vamos reclamar, vamos jogar Tô aqui, vou chamar uma batalha de um desafio clássico Obviamente, né Obviamente vou chamar o um nome desafio clássico Já que é uma coisa meio troll Mas tomara que, que dê pra fazer alguma coisa, né gente <risos> Tomara que dê pra fazer alguma coisa Se não der, paciência Se não der, paciência Começar atacando as três mosqueteiras aqui, né? Tô jogando aqui contra o, esqueci de falar o nome do meu parceiro, do Contra Mergwen. Cadê a torre inferno? Cadê a torre inferno? Poxa. Poxa. Já levou uma torre minha, maravilha, mas o cara não cuidou lá das minhas duas mosqueteiras. Chegou lá, ah, viu? Deu um dano legal, assim, razoável, né? O cara já levou uma torre nossa, bacana <risos> Isso não é bom, mas tudo bem, cara, mas tudo bem Vamos ver o que, que a gente pode fazer com esse deck Eu tô achando ele tão perigoso Começar atacando o Esqueletão Gigante aqui, né? começa atacando o Esqueletão Gigante aqui, o cara atacou Mano, deixa eu atacar o Zap aqui Bombardeira aqui, Vixe, mano, esse cara aí, ele tá... Ele já sentiu já que eu tô com, com a parada minha troll, acho eu acho que ele já sentiu Viu, ele não vai parar, será esse meu esqueletão gigante? Mano, ele puxou o meu esqueletão gigante Proxa, para com isso aí, Eu vou tacar os bárbaros de elite aqui E vamos ver o que, que vai dar O bom é que ele chegou lá perto, cara ah, Ó, chegou lá perto, talvez... Ah, acho que não vai chegar, a dar dano E deu dano Levamos uma torre, isso foi bacana E os meus bárbaros de elite chegaram na torre dele Chegaram na torre dele E isso é muito bom, muito bom mesmo Vou esperar um pouquinho ele carregar aqui, né? Será que esse cara saiu da partida já, mano? Eu não sei, hein? Divida as três mosqueteiras ou não? Não sei também. Vou dividir, eu acho. Tá, beleza. Ó, o cara atacou novamente. Beleza, beleza. Beleza, eu preciso dar ordem de servos. Preciso dar ordem de servos. Não, ali vai dar, vai dar conta, vai dar conta. Mas esse eu não quero que ele. Isso. Tá ok. Ó, a minha mosqueteira chegou lá e tá dando bastante dano Esse cara tá meio louco Só pode estar tá meio louco porque Não, mano, é, é impossível isso eu Vou tacar a torre inferno aqui porque eu sei que ele Vai tacar A parada lá Vou tacar o meu gigante real aqui O zap aqui Mano, mano, nossa, mano Mano do céu, mano, céu Bombardeiro aqui Tá, vamos ver o que ele vai fazer Eu tocar a hordazinha aqui que é pra fazer aquela parada massa que a gente tinha combinado Tá ligado? História, história, história nessa galera toda Uhul! Vai chegar lá, vai chegar lá Aí chega, chega, chega Vai, vai, vai, vai umas porradinhas, umas porradinhas, umas porradinhas Vai, vai, vai Uhul! Já pensou? Mano, nós vamos levar essa parada, mano Nós vamos levar essa parada, mano Ai, calma aí, calma aí Me apavorei agora, me apavorei, fiquei assustado Karma, calma, calma Mano, falta pouco, cara Falta pouco demais Falta muito pouco né? Vou tacar o bombardeiro Oi, tá aqui o bombardeiro tudo errado né? Vou tacar a horda de servos aqui pra dar conta desse balão que eu não quero que chegue na minha torre, né? Beleza, chegou, né? Mas eu vou tacar. Como que eu vou fazer aqui, mano? Vou tacar os bárbaros aqui. E o esqueletão gigante aqui. Calma, calma, pra puxar isso aqui. Galera, vem pra cá. Vem pra cá, galera. Chegou, chegou! Nós vamos levar, mano! O deck com 5.3 de Elixir. Eu levei a partida. Eu não tô acreditando, mano. Eu não tô acreditando.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 Sabe o que, que você tem que fazer agora? Uma coisa muito importante É deixar o like aqui embaixo Se você não deixou na primeira vez que eu pedi Já desce aqui embaixo e deixa o seu like, beleza? E também se inscreve se você é novo por aqui Que tem vídeo aí Vários vídeos semanais E é isso aí, gente Um beijão no coração de cada um Ah, e quem perguntou sobre o meu dedo Se meu dedo tá bem e tal Do vídeo passado que eu gravei Que eu tinha machucado ele Tá tudo ok, beleza? Valeu, gente!